Bom dia, pessoal! Vamos falar sobre alienação fiduciária em garantia. Quando você faz um contrato com o banco, hoje em dia, como nos consórcios, bom, em qualquer contrato bancário, tá? alienação fiduciária em garantia é uma cláusula lá no final do contrato que garante o pagamento tá? do valor principal, do valor contratado. Mas preste bastante atenção. O próprio nome já diz tudo alienação. Quando você fala em alienação, você transfere a propriedade do seu bem, da sua casa, do seu carro, que você deu em garantia, já para a instituição financeira. Você já não é mais proprietário, você fica com a posse, a propriedade passa a ser do banco. E o que acontece? Quando, eventualmente, você não tem condição de pagar, tá? uma, duas, na terceira parcela, você já é notificado para pagar o contrato todo, pô, você já não tem condições de pagar uma ou duas parcelas. Vai contratar, vai pagar o valor todo do contrato, fica bem difícil. Não pagando o valor todo do contrato, a propriedade do seu patrimônio já é para o banco e ele vai consolidar essa propriedade e você vai perder, inclusive, bem de família, a casa onde você mora. Preste bastante atenção.